Galera, a FURIA foi o único time brasileiro que passou para a próxima fase do Major, que é o Legend Stage, onde eles vão batalhar contra os melhores times do mundo. E, infelizmente, a gente viu que a Imperial é a 00 Nation, os dois times BRs, além da FURIA, não conseguiram se classificar e já foram eliminados. É muito triste, realmente, mas vamos focar no que é possível agora, que é a FURIA avançar um pouco mais no Major. Quem sabe conseguir se classificar o Champions Stage, para a fase de quartas de final. E eu pensei em fazer um vídeo bem legal, onde eu vou mostrar para vocês o inventário completo dos players da FURIA vocês sabem que eu prestei a minha Cavulcan para o Cacerato, tem a K661, também tem várias facas iradas entre os itens dos integrantes da Fúria, então vamos conferir na íntegra aí o inventário de todos eles. Parem, parem, o um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena, agora temos o K-Drop. Ah, ah, ah! K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas.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 E galera, eu vou começar dando uma checada no inventário do Drop, ele que apareceu com uma AK irada, tá usando aí nesse Major uma AK fina da fina, e acho que é o segundo item que mais tá chamando atenção entre todos os itens aí que estão nos inventários deles. Vamos começar aqui então pelo primeiro item do inventário do Drop, e cara, eu acho que combina demais Glock Fade com o Crown aqui nessa posição, na moral. Sei lá mano, pra mim fica muito bom o Crown aplicado nessa posição aqui na Glock Fade, porque dá um ar de um pouco mais de luxo pra skin, né? Bom, eu queria segurar um pouquinho mais essa próxima skin, mas não vai dar, já tá aqui logo na cara, porque chegou aqui pro inventário do Drop da Fúria uma AK661, e essa aqui tá diferenciada, se liga só, tem quatro by Powers aplicados nela, não é o iBuy Power holográfico, é o Power Paper, é um pouco mais barato, e realmente, ó, é uma 661 minimal wear uma skin que por si só já é caríssima, e ainda tem esses quatro adesivos irados, se liga só nesse combo, galera, eu particularmente não gosto tanto dessa combinação aqui de adesivo vermelho com a 661, mas, cara, eu não consigo conseguir parar de olhar quando o Drop tava jogando com ela. Teria? Acho que não, eu prefiro Titan, mas ficou muito foda mesmo assim, e essa é a skin que eu diria que só não chama mais atenção do que a minha Vulcan, então seria a segunda skin mais insana aí no momento entre os itens da Fúria. Aí passando aqui, o Drop tá também com essa Gangnir, uma Gangnir com quatro adesivos da Cloud9, esse adesivo é muito louco, hein mano? Casa muito bem aí o adesivo com a skin, massa, e eu vi qual que era a luva e a faca que o Drop tava usando, tava usando a Pandora que é a luva mais irada que deve estar dele mesmo, mano. Também tem Vice, que também é uma luva muito foda, né? Que ele pode utilizar em algum momento se ele quiser. Tem essa com esse também, que eu tô curioso. Tem bastante vermelho, mano. Bastante vermelho mesmo. E também tá no inventário dele essa luva anfíbia. Mas o kit que eu vi utilizando aí, pelo menos no último jogo, foi esse daqui. Pandora com Butterfly Safira. Cara, eu gosto muito dessa combinação. A Butterfly é Safira .007. Também .007. Uma carambi de safira com um córneo bom. Essa aqui seria na gringa o que eles chamam de carambi de safira BTA Better Than Average, Tipo assim, melhor do que a média. Tá bem bonitinha, cara. Muito massa esse combo aqui também, viu? Achei legal que tem isso aqui também no inventário do Drop. Uma Alp Azimov com adesivos da fura. A gente vai ver mais Alp, tipo assim, no inventário do Safe, que é o Alper do time. E pra m 4 s ele tem algumas opções, mas a mais bonita de todas é, óbvio, a m 4 s Print Stream, né? Tá muito irada essa skin aqui. Mas a gente vê ele usando na última partida essa m 4 s Imminent Danger. Porque tem um Vox holográfico aqui que fica muito louco, né? Uma skin bem diferente. Galera, passando pro Safe, o Alper do time, como eu Falei, ele tá com uma Alp bem legal com adesivos. Mas o inventário dele é privado. Eu até achei um site aqui que mostra aparentemente os itens que ele tem, e tá bem certo. Ele tem essa K Bloodsport mesmo, que é uma K bem bonita. Ele tem M4 mais Print Swing, ama essa skin. A gente viu ele no Major usando um combo aí de luvas Pandora com Butterfly Fade, irado, ficou muito bonito mesmo essa combinação. E a gente sabe que ele tem uma Alp Grafite que tem dois adesivos, tá? Pen Gaming Dourado e Fúria Dourado. Isso porque o time que ele jogava profissionalmente antes da Fúria era a Pen, então ele fez aí no estilo Fallen, aplicou um adesivo pra um round antigo time dele. Passando agora pro o inventário do Yuri, ele também tá com alguns itens insanos aqui, mano. Na verdade, o inventário dele é bem longo, tem muita coisa. Mas assim, chegando no meio, os Pro Players realmente recebem bastante skins emprestadas para eles jogarem. Às vezes, amigos, fãs que querem demonstrar suas skins para o mundo inteiro. Às vezes, eles precisam de skins mais bonitas, porque eles venderam skins que eles não estavam gostando, sei lá. Então, a gente sempre encontra aqui nas primeiras páginas do inventário dos Pro Players muitos itens legais. Então, temos aí, ó, Karambit Rubi, Pixel Corner, muito bonitinha. E o Yuri tá com uma Pandora, mano. Os caras gostam da Pandora, né? A Pandora é a luva mais deslizada aí entre os pra players. Olha essa faca carambite que ele tá aí. Mas o que ele tá utilizando mesmo é essa urso safira. E esse combo fica irado demais. Só que, tipo assim, tem muito mais skin que no inventário do Yuri. M4 Egg é com the Jungle. Talon. Acao de Lotus. M4 Hot Hot com 4 adesivos irados. Essa famosa carro X dele. Mais duas luvas e mais umas faquinhas. Galera, pro inventário do Art, direto ao ponto, o inventário do Art sempre, sempre, sempre tava privado. Dessa vez tá público. Ele decidiu deixar pública aí a Steam dele. E eu já sei exatamente o que ele tá usando, porque ele sempre ele usa a Vice, ele gosta muito dessa luva, com uma dessas três facas Doppler, todas Phase 2. Faz muito tempo que eu não vejo o sem sentar com uma faca Doppler Phase 2. Ele gosta muito de Doppler Phase 2. E atualmente esse é o kit que o Art tá jogando no Major do Rio. Mas ele tem também aí Carambit Doppler Phase 2, também fica animal esse kit. E também a terceira opção aí, Flip Phase 2. Galera, tirando isso, não tem muita coisa no inventário do Art porque tipo assim, o foco dele realmente é faca e luva, mano. Aparentemente ele nem tá muito aí pra outras skins e tal, a gente vê que rapidamente olhando aqui, não tem nada que chama muita atenção tirando Alp Fade mas no geral ele montou um kit muito legal que são só skins roxas, tá ligado? rosa, roxo, mais ou menos nessa coloração aí, e galera, chegando no inventário milionário do Cacerato esse eu tava afim de ver, e o Cacerato recentemente recebeu até mais umas facas aí, né, pra ele poder escolher entre aquele que ele quiser, começamos com a Butterfly Ruby, tem M9 Ruby logo do lado dela, ah, e temos também aqui na primeira página Carambit Ruby, já percebeu vemos que o cacerato gosta de rubi né e a gente vê ele utilizando uma butterfly rubi do lado CT com essa luva aqui que eu não entendi muito bem então fica esse kit aqui diferenciado mas ao mesmo tempo a luva não tira nem um pouco o foco da faca né mano então isso é legal a faca fica o foco principal aqui nesse combo já do lado TR o kit do cacerato é outro ele tá com essa red maze e uma Karambit emerald então fica bem enjoado porque de um lado ele tem rubi e do outro lado ele tem emerald cara gostei demais ah, daí, claro, né? Do Laté junto com a Emerald e tal Tem a minha Cavulcan, que tá no inventário dele Vamos ver se vai voltar calibrada E é, sem dúvidas, uma das skins mais bonitas aí desse Major E ficou massa com essa luva dele, né, mano? Ficou diferenciado Aí temos também essa M4L com The Jungle Souvenir, que tá no inventário do Cacerato muito louca Porque tem o adesivo da Fúria dourado, né? Bom, temos aqui também Glockzinha Fade Alp Gangner Infector New, que hoje tá uma fortuna Tem mais uma luva Ruby aqui, uma estileto Isso significa que tem quatro opções de facas rubricas Ruby pra usar com aquela luva estranha dele ou essa Vice, Minimal Air que, na minha opinião fica muito mais foda com a Ruby, viu, Cacerá, Mas ao mesmo tempo eu entendo o ponto dele se ele tiver usando aquela luva pra dar mais contraste pra faca né, fica muito foda. Enfim, tô gostando demais de ver ele jogando com essa casinha Vulcan. Tá roubando a cena mesmo vamos confessar. Ah, e também tem essa de Goblaze do inventário do Cacerato que vai na mesma pegada daquilo que eu falei da Glock Fate. Fica muito massa um Crown aqui. Galera, esse foi o inventário completo da Fúria pro meio 2022. Esmaga esse like se você Gostou e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Falou